Eu vim de uma família, né, completamente cultural, sou filha e neta de duas representantes da cultura pernambucana. Sou neta de Selma do Coco, filha de Aurinha do Coco. E o engraçado é que assim, eu convivi com as duas partes, né, da história, porque assim, minha avó, ela veio do Coco desde a infância dela, quando ela ia, fugia de casa para ir para os engenhos, né, dançar coco e porque naquela época era assim, Vamos fazer a casa de taipa, de fulano. Vamos pro coco ali, de amassar o barro. E aí fazia, ia todo mundo para lá. E aí era outro processo, porque meu avô não deixava ela ir pra, pra sambadas de coco, que já aconteciam no Recife mesmo. Eram pouquíssimos assim, mas existiam vários mestres dentro de casa que não apareciam para nada na vida. E aí ela contava que era bem engraçado, que o marido dela, meu avô, ele era caminhoneiro. E ele ia fazer as viagens dela, e quando ela... Ia é linda pros cocos, minha filha. E aí, quando ele chegava, ele ia questionar por que ela tava no coco. Ela dizia, porque eu vou pro coco e a hora que eu quiser eu vou de novo. E você chegou em casa, quem vai sair aqui sou eu, tchau, tô indo pro meu coco. E era bem bacana, assim, ela contando isso, né. E depois ela foi morar em Olinda. E aí amanhã já veio dessa questão, assim, de, da música erudita, das igrejas, né, Do, daquele, daquela questão de afinação, que era uma luta trabalhar com mãinha, assim, na né? questão do vocal, que eu ficava responsável pela percussão e pelos vocais. Então era armar, né, vocais é, é, terça, quinta, tônica, era tudo organizado, né? Já a questão da minha avó era muito mais bacana, porque a gente ia fazer um show, tipo, na Europa, mesmo faltou, minha irmã não foi, ela disse, chama aqui essa moça para fazer o vocal com a gente. Falei, mulher não sabe não fala nem português. Como é que a mulher vai cantar com a gente? A minha avó, Selma do Coco, e minha mãe, Aurinha do Coco. Aí chega a manhã e minha avó no terreiro do Coco do Amparo. Mãe é engravida, eu nasci nesse raduto. É Rua do Amparo, 129. Era a casa de voinha, casa antiga, né? patrimônio, na cidade alta de Olinda. Elas começaram a vender tapioca no Alto da Séia. Faziam a tapioca, aí ficava o dia em casa produzindo a, a massa, o coco, raspando o coco, aquele negócio. E à noite eu mandei tapioca na barraquinha do Alto da Sé. E aí meu pai pegava um tambor, meu tio pegava um pandeiro. E eu era muito criança, eu dormia debaixo da barraca. E fui crescendo nesse, nesse, nessa, nesse ambiente maravilhoso, né? Cultural demais. Rolinha roxa sabia de laranjeira, joão de barro bem te vi, e beijo a flor. Asa branca, cauã e azulão, ouro, toque é o tal do meu sertão. Bico de lacribo, a cabeço do cabureca, bom pardal peitica, epica, e bacural Guaracabuço, guaracaba de olheira iampe, tirere, sana, e amperirereta tem e pica-pau.